E sejam todas bem-vindas ao nosso canal. Hoje, concluímos a customização desse lindo short. Tá passando aqui pela primeira vez? Assista os vídeos do card aqui em cima para entender todo o processo de customização dessa peça. Nossa proposta aqui é ensinar você a dar uma nova roupagem ao seu jeans usando o crochê. Vamos ao vídeo? Eu fiz aqui um quadrado pela metade, um square pela metade, fiz um anel mágico, tem vídeo aqui também ensinando como fazer. E depois, eu subi fazendo três correntinhas, que já é um ponto alto, logo após, mais três pontos altos, com o intervalo de duas correntes. Essa sequência vai se repetir por três vezes. Troco a linha e vou subir três correntes novamente, que forma um ponto alto. Porém, além de três correntinhas, você vai fazer mais uma correntinha. Então, agora, são quatro correntinhas com essa linha branca. No intervalo de duas correntes, nós vamos colocar ali quatro pontos altos. E depois, duas correntinhas e repetir quatro pontos altos. Isso vai se repetir durante todos os intervalos de duas correntinhas. Quando você passar o outro espaço, você vai fazer uma corrente, ok? Então, vamos aqui fazer uma corrente. Agora, estique essa sua peça para você perceber. Agora aqui, eu vou fazer mais quatro pontos altos. E depois, uma corrente e repetir o processo. Finalizo com um ponto alto e corto essa linha e faço a troca de linha. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista, porque é super importante. Agora eu peguei a tonalidade de linha mais clara, que é a minha proposta, você pode combinar as suas cores. Subi com três correntinhas e depois fiz mais quatro pontos altos. Fiz uma correntinha e vou laçar agora, naqueles intervalos de duas correntes, aquela sequência de quatro pontos altos dividido por duas correntinhas. No meio, você vai perceber que vai ter um espaço para você fazer uma sequência de três correntinhas. Logo nesse meio, você vai dar também... Uma correntinha para dividir cada espaço, assim como eu fiz. Perceba, é super fácil. Essa sequência você vai repetir. E se você tiver mais dúvidas, eu convido você a ir lá no meu Instagram, Paula Tavares oficial e assistir um vídeo no IGTV que eu ensino como fazer essa peça. Não tem segredo, é só você ir lá aprender e voltar. Você vai fazer essa sequência de acordo com a sua necessidade. Esse square pela metade, ele vai ser usado no acabamento da sua peça. Tem uma super novidade aqui pra vocês e vou logo contar. Eu criei recentemente um grupo, sim, onde a gente vai compartilhar tudo de crochê. Se você é apaixonada por crochê, gosta do jeans e fazer essa mistura, você tá convidada a entrar no grupo que se chama Crochê com Jeans. Vai lá no Facebook, vou deixar aqui na descrição do vídeo também para vocês saberem o endereço certinho. Olha aí, estamos concluindo essa parte que vocês também já aprenderam no vídeo 2 como faz o acabamento. E é super fácil, você volta pro vídeo, aprende depois vem e termina aqui. Vai ser é uma coisa. Eu vou ver a dimensão de onde é necessário colocar esse square. Repare, eu vou usar esse acabamento para concluir ali próximo no jeans, na costura do jeans. E o restante vai ficar para dentro da peça costurada. Assim, tá vendo? Perceba é uma coisa. Eu botei esse square depois daquela sequência de quatro pontos altos com intervalo de duas correntinhas. E fui colocando ele um pouco mais para dentro do short. Se eu colocasse esse square mais para o lado do bolso, não, não teria essa necessidade. Porque nesse momento aí eu vou fazer o acabamento com costura à mão. Então, eu fiz esse acabamento juntando, colocando o square mais para dentro da peça. para que na hora do acabamento ele fique ali escondidinho. Tá certo? Nessa parte, eu dobro o square e eu vou começar a fazer o acabamento... Com um tipo de costura à mão, que é o ponto chuleado. No vídeo assim eu ensino alguns tipos de costura à mão. E eu aconselho você assistir esse ponto chuleado para você entender fazer essa costura em volta de todo o bolso, colocando esse square para dentro, dobrando ele para dentro. Nessa parte que nós estamos costurando o square dentro do bolso, você vai fazer dois tipos de costura. A costura com o ponto chuleado, ali, logo na parte de dentro, logo no início do bolso. E quando você vai chegando próximo ao cós da cintura, você vai mudar para o ponto corrido. Logo nessa parte aí, que tem um acabamento do square, você vai fazer ali ponto corrido. Conforme eu estou fazendo agora... Fique muito atenta para deixar todo esse conjunto de square bem esticado, quando você for alinhavar. Tanto a parte que fica ali, o zíper do short, como na parte ali das pernas, que a gente também vai depois fechar esse short. Deixe bem esticadinho. Essa parte do cós, a gente vai fechar na máquina de costura. Sempre deixe esticado essa peça em square. Olha, como eu estiquei agora aí para fazer o alinhavo, dessa parte da lateral a gente vai costurar e vai ficar super ali escondido então qualquer linha que você usar aí na hora de alinhavar fique tranquila porque não vai aparecer olha o resultado todo alinhavado ali na bainha também eu usei o ponto chuleado nas laterais, aí, eu usei ponto chuleado com ponto corrido, conforme eu ensinei para vocês. Quando eu dobrei essa parte do square, eu fiz o ponto corrido e não o chuleado. Pra ficar bem escondidinho. Então, preste atenção em todos esses detalhes, para não ficar assim, meio que o acabamento feio na hora de você confeccionar essa peça. E se você maratonou já os dois vídeos, parabéns! Você é um artesã de mão cheia! E com certeza você também vai lá no meu Instagram para ver os resultados através de foto. E veja aqui na descrição o link do grupo. E entre no nosso grupo, onde a gente vai poder compartilhar um pouco das nossas criações. Pronto, agora nós vamos trabalhar na máquina de costura. Lembra que ficou faltando esse lado também. A gente concluir colocando o jeans na lateral. Então, nós vamos fazer isso agora e ver o resultado final. Eu vou colocar a parte... Pelo avesso, né? Vou colocar frente com frente, colocar a frente do pedaço do retalho com a frente do short. E eu apliquei do lado direito, viu, meninas? Essa técnica de square foi aplicada do lado direito do short. Então, eu vou deixar aí uns dois a quatro palmos após o pós, de sobra de tecido. A parte de baixo ali, da bainha, a gente não vai finalizar agora, vai vamos deixar aberto e depois que nós vamos fazer o acabamento, depois que eu costurar tudo, eu vou retirar o excesso de fiapo, de linha que fica, pra fazer depois o ponto zigue-zague. Repare, eu vou dar o retrocesso na máquina e vou deixar essa parte para fazer depois, juntando esses dois tecidos. Já fiz aqui, passei o ponto reto na máquina reta, na máquina doméstica. E depois que eu tirei todo o excesso de linha, aquela linha que eu alinhavei também, você pode tirar agora, você pode limpar essa área aí, você vai fazer o ponto zigue-zague. Por toda essa parte aí, um ponto zigue-zague. Perceba que no cos ali tem uma sobra de tecido do retalho, que nós vamos deixar pra fazer logo no final. Olha aí o resultado como fica. Perfeita a costura, né? Então, tudo feito com a técnica de redmed e com a máquina de costura. Eu vou agora juntar a outra parte do short, vou colocar frente a frente. E você vai costurar em cima da costura que já foi feita no jeans. Sempre é isso. Faça o mesmo processo. Linha reta e depois zigue-zague. Perceba o resultado como fica. Agora, vamos trabalhar o cós ali, colocando esse square pra dentro. e Nós vamos passar ali na máquina em ponto reto. Costurando em cima da costura que já foi feita no jeans. O processo para todas as outras costuras é o mesmo. Vou colocar o alfinete pra me ajudar ali a costurar e vou levar pra máquina. Estamos chegando ao final desse processo. E se você curtiu todos esses vídeos, não esqueça de deixar sua curtida para que outras pessoas também conheçam esse trabalho. Olha o resultado como fica perfeito dessa costura. Eu amo! Ai, que lindo! Agora vamos fazer essa parte, né? Juntando novamente, ali junto ao zíper. E essa é a parte de maior atenção, porque nós vamos fazer essa costura à mão em ponto corrido. Então, eu vou alfinetar primeiro, colocar um alfinete ali para me dar uma segurança. E esse ponto corrido que vocês vão aplicar, perceba que eu tô dobrando algumas partes ali do square que ficou sobrando. Você vai fazer uma vez esse ponto corrido e depois você vai fazer voltando esse ponto corrido para que essa peça fique bem firme, bem costurado. Eu não faço na máquina essa parte porque fica muito grosso e pode quebrar a sua agulha. Já quebrou a minha agulha, então, eu não aconselho vocês fazerem essa parte na máquina de costura. Faça à mão, conforme eu já mostrei aqui no card. Veja como ficou toda essa parte que eu costurei à mão, onde eu prendi ali o square ao zíper. Agora eu vou fazer com vocês a parte que nós vamos fechar ali as pernas, né, Dessa, desse short. Olha a parte de dentro, como ficou legal. Tá vendo? Coloquei o square pra dentro, Coloquei o sucoé pra dentro e ficou tudo perfeito. Essa parte que eu tô mostrando a vocês agora, a gente vai deixar pra fazer no final. Essa foi uma parte que eu fiz na máquina de costura, certo? Eu costurei em cima da costura original e foi tranquilamente. Mas primeiro, nós vamos fechar ali a parte das pernas com a costura. Fazendo a costura. Coloquei um alfinete aí só pra não ficar solto. Mas eu vou colocar essa peça pelo avesso. Vou começar unindo ali a bainha. Tá vendo que eu ainda não finalizei essa bainha? Eu vou costurar ali a parte onde tem a marcação mesmo do jeans, a marcação original da costura. Eu vou fazer um ponto reto por toda essa parte. Vou alfinetar primeiro. ao square, tá vendo? Saindo. Ele vai ficar assim, tranquilamente. E vou alfinetar toda essa parte, como se eu estivesse montando novamente esse short. Na parte do gancho também eu vou juntar esses tecidos e vou costurar. Prontinho. Eu costurei aí em cima da marcação, agora eu vou fazer o ponto zigue-zague e vou costurar essa parte também do gancho. Nessa parte do acabamento da bainha, perceba que eu já costurei agora, é só você dobrar na forma original. Você dobrou, pronto! Você vai costurar em cima dessa marcação original que já tem. É super fácil, super prático. Você vai fechar as partes e você vai fechar e vai costurar Pronto. Essa parte do gancho eu costurei na máquina, em cima dessa marcação também. E agora, nós vamos fazer a parte que ficou lá em cima do cós. Lembra dessa parte? Que a gente não costurou. Então, eu deixei aí pouco tecido, mas vocês vão deixar aí uns três a quatro palmos de tecido sobrando desse retalho. para quê? Pra que quando você for dobrar, assim como eu estou fazendo agora, não fique pouco tecido como ficou no meu. Eu errei nessa parte aí, mas vocês já sabem que quando for cortar, deixe tecido sobrando para você dobrar essa parte e ele ficar um pouco mais abaixo do cós, ali na cintura mesmo. E na hora da costura que você for fazer, no ponto reto, fica tranquilo. É só isso, só essa observação que vocês têm que se atentar. Mas me contem aqui nos comentários Se vocês gostaram dessa customização Porque eu, nesse mês lindo da primavera uh, Ai, que emoção boa de criação, gente Sabe aquela emoção assim? Você cria um projeto, você cria uma receita Você distribui isso para outras manas Isso é muito bom Então nesse mês da primavera Que é um mês lindo Eu criei esse design aí, essa peça Pensando nesse mês As cores pensando nesse mês A mistura do jeans pensando nesse mês E pensando em vocês também Então deixa o seu comentário Se você gostou Você que é um artesã, que tem orgulho do seu trabalho Que é uma leoa, que é determinada Que corre atrás dos seus projetos Deixe o seu comentário Participe também no Instagram Que eu vou ter o maior prazer de te ver E é isso meus amores Eu amo essas criações Um grande beijo E até a próxima terça-feira Que tem novidade chegando Tchau meus amores Até a próxima